Camila, o hum. que, que é esses papelzinho no chão? Não sei. Vamos ver o que, que é? Sabe que é coisa de quem de quem será? Não é isso. Vamos lá. Ai, é, é muita falta do que fazer mesmo, né? Vamos lá, ver o que, que é. Vamos lá, masinha. Seguindo minha rubia, seguindo o que é isso. Siga as setas e grava um vídeo Siga Siga as setas e grava um vídeo Gravar o vídeo, estamos gravando Uma seta Uma seta Três setas Vem comigo Três setas Quatro setas E é muita seta Imagina quanto tempo ele ficou perdendo para fazer essa Tadinho. sujão na casa Nossa. Outra seta Vai lá, acende a luz. E... Mais uma seta. Outra seta. Outra seta. Mais uma seta. Uma seta. Uma seta e... O presente. O presente foi o tempo que você brincou com esse jogo. <risos> Palhaço. <risos> A gente viu! Agora que eu li o um papel ali no seu quarto. Vocês gravaram um É, o pai gravou! Baby Baby! Why can't we just be together? Yeah, yeah, yeah, Baby. <risos>